Boa noite. Está no ar o Jornal Celestial. De novo sobre Urântia. Esse planeta é muito querido pelos seres celestiais. Olá, Nebadon. Hoje vamos apresentar mais uma edição especial sobre Urântia, onde algo extraordinário aconteceu e chamou a atenção das autoridades do universo. Em nosso giro pelo universo sempre trazemos notícias estranhas, mas isso que aconteceu no planeta 606 de Satânia foi algo inédito em todo o sistema. A repórter Ângela está no local e nos traz mais informações. Olá, Malvônia. Olá, Elanora. Olha, nesses milhões de anos de existência, confesso que nunca vi nada igual. Estou aqui com a senhora Tandra e seus 19 filhos. Isso mesmo, 19 filhos. Só que o mais estranho é que as 19 crianças são os primeiros durante anos de cor as seis raças de cor nasceram somente nessa família. São cinco crianças da raça vermelha, duas da raça laranja, quatro da raça amarela, duas da raça verde, quatro da raça azul e duas da raça negra. Senhora Tandra, como a senhora se sente sabendo que se tornou uma mãe de todas as raças coloridas de Urancha? Eu sou muito feliz com todos os meus filhos, mas é muito cansativo, moça. Faz cinco luzes que eu e meu marido não conseguimos dormir. Com o inverno chegando, os animais sumiram e a plantação não está dando para alimentar todos. Queria aproveitar e pedir ajuda a todos que estão nos assistindo, porque sem ajuda vamos acabar morrendo de fome. Obrigado, Ângela, e fica aqui o apelo da senhora Tandra. E quem quiser ajudar, basta enviar alimento aqui para a central, que solicitaremos um transporte seráfico para entregar a família urgente. E fiquem atentos que a qualquer momento voltaremos com informações sobre os planetas do nosso universo. Fiquem com a paz do Pai Universal e até breve.